Vamos conferir os lançamentos de séries de julho, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Galera, a primeira série que eu separei para vocês para esse mês é Resident Evil No Escuro Absoluto, que estreou dia 8 na Netflix. E essa é uma série de animação de quatro episódios, com uma média ali, de 25 minutos cada um, e a série foi produzida pelo Hiroyuki Kobayashi, da Capcom. Trabalhou em vários games do Resident Evil. E os protagonistas da série são o Leon e a Claire, do Resident Evil 2. E aqui a gente vai ver os eventos que vão acontecer no Resident Evil entre o 4 e o 5. E a gente já fez vídeo aqui no canal falando dessa série e falando aqui o que a gente achou dela. E pra quem é fã de Gossip Girl, no dia 8 estreou a nova versão dessa série no HBO Max. E essa série a série aqui se passa oito anos depois do que aconteceu ali na série original e aqui uma nova geração de adolescentes, né, de um colégio particular de Nova York eles começam ali a ser observados pelo site de fofocas Gossip Girl e aí a gente vai acompanhar ali os dramas, os escândalos aí dessa nova galera e pros fãs de A Tipco, no dia 9, vai estrear a quarta temporada na Netflix e essa aqui é a quarta e última temporada da série que conta a história do Sam, que é o menino autista e nas temporadas anteriores aqui a gente acompanhou o Sam, né, passando por desafios pessoais envolvendo as habilidades dele para superar os momentos complicados, além da relação dele com a família dele. E nesse mês aqui a gente vai ver o desfecho dessa história. E para quem curte uma boa história de amor, no dia 9 vai estrear a terceira temporada de Virgin River na Netflix. E nessa série aqui a gente acompanha a Mel, que depois de sofrer um trauma ali bem forte, ela foge para a cidade de Virgin River e ela vira enfermeira por lá. A adaptação dela nessa cidade pequena e é bem complicada, e conforme ela vai conhecendo ali as pessoas, ela vai se envolvendo envolvendo nos dramas da cidade e com as pessoas que moram lá essa série que é baseada nos livros da Robin Carr eu já assisti a primeira temporada e gostei e quero ver o que que vai rolar aqui nessa nova temporada e no dia 11 vai estrear a minissérie The White Lotus na HBO nessa minissérie que a gente vai acompanhar os hóspedes aqui do Resort The White Lotus no Havaí e aí tudo começa bem tranquilo com as pessoas chegando no Resort para passar as férias mas depois de uns dias ali o clima começa a azedar e a relação ali entre os turistas os funcionários e o próprio ambiente ele vai começar a ficar bem esquisita. Eu fiquei bem intrigada aqui pelo trailer e fiquei com vontade de assistir. E no dia 15 vai estrear Doctor Death no Peacock. E essa série que acompanha o Christopher, que é um cirurgião, ele é bem sucedido. Mas aí algumas pessoas ao redor dele começam a estranhar muito e quando os pacientes vão a mesa dele de operação, começam a morrer ou ficar mutilados. E aí essa série parece ser bem sinistra, chega a dar um nervosismo, assim, de pensar nesse médico assassino. E no elenco tem o Joshua Jackson e o Alec Baldwin. E no dia 23 vai estrear Mestres do Universo salvando Eternia na Netflix e essa aqui é uma série animada para quem curte He-Man eu sempre fui fã de He-Man, de She-Ra então eu tô bem empolgada com essa nova produção nessa série de animação aqui o reino de Eternia tá ficando destruído e Tila recebe a missão de encontrar a espada do poder para impedir que o universo inteiro chegue ao fim, eu fiquei bem curiosa e com certeza eu vou assistir e aí pessoal, dessas séries que eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo, quais que vocês se animaram mais? Comenta tem aqui embaixo para eu saber, deem um like aqui nesse vídeo, vocês ajudam muito o canal dando esse like e até a próxima!